Eu sempre recebo comentários de pessoas pedindo as sprites dos meus vídeos, ou o meu pack de sprites. E isso fica meio difícil pra mim, porque meu pack é um pack incompleto, e se for pra ficar upando toda vez que os caras me pedirem na net as sprites, eu prefiro me jogar na frente de um trem. Então eu venho aqui ensinar a essas almas perdidas nesse mundo esquecido por Deus, que é o YouTube, como eu conseguir sprites. As duas formas de se conseguir, e que conheço. é por Mugen e por Cheat. Começando pelo mais fácil que é o DeviantArt, nele dá pra conseguir as sprites Sheets, que são as sprites em uma imagem só, o esquema pra achar elas é ir na barra de pesquisa e colocar o nome da Sprite que você quer, por exemplo, Goku, e do lado coloca o tipo que você quer, no meu caso é Jus, então fica Goku, Jus, e logo vai aparecer, vai ter algumas que vão estar com marca d'água e você vai ter que pagar, mas a grande maioria não tem, só lembre de dar crédito para os caras, e você vai ter que estar logado para baixar essas sprites, eu particularmente não gosto muito de Sprite desse jeito, e logo vocês vão entender o porquê, mas em cheat tem muito mais mais vantagem por conta de não consumir muito espaço e estar tudo organizado em movimentos. Para extrair é bem simples, você pode fazer manualmente, uma por uma, usando qualquer programa que editar foto, ou se você quiser fazer tudo de uma vez, use o de Sprite Sheet, eu uso ele quando recorto o sheet, não sei se tem um melhor. Mas para extrair você só tem que jogar a sheet dentro dessa aba dele, que logo vai marcar e separar todas as sprites individualmente. Você pode selecionar tudo e extrair tudo de uma vez. Mas eu não gosto de fazer assim, porque vem coisas que eu não quero, como as imagens de e os textos então eu seleciono uma por uma e apertando em opções você pode escolher o formato que você quiser para exportar sugiro que você escreve uma pasta no local que está o programa e quando for exportar coloque o nome da pasta que você criou ali embaixo e aperte exportar que é instantâneo Esse é o que eu mais uso, porque acho mais prático, e é nele que encontramos aquelas sprites grandes, do tipo Mar Camp com Coffee, entre outros. No caso, tem dois lugares onde eu acho o chars de Mugem, no YouTube e no Mugen Active. No YouTube é só você colocar o nome da sprite, por exemplo, Spider-Man, em seguida, Mugen Char Download, mas eu prefiro usar o site Mugen Active, porque ele tem mais sprites. Digitando Mugen no Google, esperando carregar o site e provando que você não é um robô, você estará no site. Sugiro que também faça login para baixar os arquivos com mais mais de 10 megas, para achar as sprites é simples, só pesquisar o nome do que você está procurando, se pesquisar em inglês vai achar mais rápido, você pode colocar o tipo da sprite que você quer também, se estiver procurando por formatos diferentes do MVC, que é o convencional que tem, aqui em metadados mostra os detalhes do char, como o tamanho, o tanto de sprites que tem e os sons, que logo eu ensino a vocês a extrair, aí é só apertar em download e pronto, mas agora eu vou ensinar alguns segredos desse site para vocês, se vocês descerem mais embaixo e forem em categoria e clicarem em uma delas, elas vão levar vocês para páginas onde vão ter sprites semelhantes. Por exemplo, clicando na do aranha me leva para a página de sprites da Marvel, onde você pode encontrar uma sprites que você nem sabia que queria. E isso pode ser repetido com qualquer outro tema da categoria que você clicar. A parte da extração de char de Mugen é um pouco mais complicada. Primeiro você vai precisar do Fike Factory. Eu uso a versão Studio porque ela, além de ter uma interface mais bonita, tem mais funções. Depois que você baixar o char de Mugen e extrair ele, abre o programa e em seguida abre o arquivo DEF do char de Mugen. Com ele aberto vá na parte esquerda que vai ter uma barra que quando você movimentar você vai conseguir ver todas as sprites que tem nesse chá. Do outro lado você pode mudar a paleta de cor das sprites também usando a barra de arrastar. E depois apertando aqui e selecionando tudo e aplicando. E agora todas as sprites estão na paleta que você selecionou. E para extrair as sprites, você pode extrair uma por uma indo na parte de animações. Ou você pode ir bem aqui e exportar tudo de uma vez. Nesse método fica mais pesado, porque além das sprites vem também os efeitos, que ninguém usa na maioria das vezes. Mas logo eu faço um vídeo ensinando a colocar efeitos na animação. Agora na parte de extração de som, você tem que ir nessa caixa de som e depois clicar nesse ícone aqui exportar. O ruim de eu fazer isso é que vai ficar um monte de áudio sem nome e você vai ter que ouvir um por um para descobrir qual você quer. Nem tudo é perfeito. O bom de usar chars de muje é que eles vêm com plano sequência definido. Então, na hora de exportar as sprites para o programa de animação, vai exportar só as sequências. Vou me aprofundar nisso melhor na próxima. Então é isso, você já sabe como conseguir as sprites. Agora, se me dão licença, eu vou me jogar em um trilho de um trem. Até a próxima! É